que aqui no canal é o Tario Five Miles que editam os vídeos e nesse caso o Five vai falar para nós quais são as novas funcionalidades análise sincera de um editor hein se eu fosse falar de todas as ferramentas que o Filmora11 tem eu ficaria aqui o dia inteiro mas tá bom vamos falar de duas que eu gosto muito e uso bastante autosincronização com batida e visualizador de áudio essa primeira aqui é uma ferramenta incrível que sincroniza de forma automática o seu vídeo com música de fundo por exemplo tá tocando uma música e tem uma batida um tum nesse momento o Filmora11 vai detectar isso e vai fazer um corte de cena para ficar sincronizadinho. A segunda ferramenta é um efeito que vocês viram muitas vezes aqui no canal de Tulsan. Sabe quando ele tá falando e fica umas coisas se mexendo ao redor de um círculo com o desenho dele? No Filmora11 você pode fazer esse efeito com apenas alguns cliques. Um efeito muito legal que pode ser usado em vários tipos de vídeos. É muita ferramenta legal. Eu como editor uso e recomendo o Filmora11. Gostaram e se interessaram pelo Filmora11? Relaxa que não acabou não. É tão completinho que eles têm um canal aqui no Youtube onde eles explicam um passo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 Opa, meus queridos, tio, só na área, é tudo tranquilo com vocês? Juro, eu tô com preguiça, meio gripado e com vontade zero de fazer vídeo hoje. Tanto que nem vai ter câmera, porque, mano, meu cabelo tá parecendo de um doido. E eu tô me preparando pra ficar ou carequinha, ou então pintar o cabelo, porque o Sanzinho bateu sem cá e a aposta era essa. Tô pensando, porque, mano, careca vai ficar muito feio, pintado vai ficar muito feio, ah... Enfim, mesmo com preguiça, eu não podia deixar escapar e ressaltar o quanto o Hulkin BR é um lixo, e como o Expose de recente que ele recebeu só tá mostrando ainda mais isso. Seguinte. Resumindo o máximo, o Hulkinho tomou exposed do detetive youtuber. Nossa, é muito difícil falar detetive youtuber, velho. E esse exposed, o Hulkinho tava envolvido em esquema de roubo de canais. Pois é, arrombado. Sendo assim, inúmeras pessoas foram vítimas dele, ao ponto do Hulkinho não se importar com ninguém e fazer as vítimas passarem fome, porque muito dos casos eram pessoas necessitadas. Sendo assim, o Hulk não se importava e ele só continuava com o um golpe. E beleza, ele tomou exposed e veio com esse papinho dizendo. Quero deixar Bem claro que todas as denúncias envolvendo meu nome, meu advogado já tá ciente iremos resolver tudo judicialmente. Antes de divulgar algo sério, pesquisem ambos lados pra não acabar sendo mencionado judicialmente também. Até breve. O que né Eu quando vi eu só consegui pensar. Mano, nem ferrando que ele meteu essa. Ele quer censurar o pessoal que expôs o golpe que o próprio Hulkin aplica. <risos> Quem tem que se fuder é ele, não ninguém. Tem que expor mesmo, se o cara fez merda expõe. Processa lá o detetive, ou então quem tá fazendo vídeo sobre isso? Eu me incluo aqui, tá? Vamos ver quem perde no processo. O cara que aplica o golpe, ou então quem denuncia o golpe? E beleza, tempos foram se passando e falando com o detetive, ele disse que inúmeras vítimas apareceram com provas concretas. Ou seja, Hulkinho aí aplicou golpes em inúmeras pessoas. E repetindo, na grande maioria das vezes eram pessoas necessitadas. Até que do nada, porque por que não o Huquinho não pirar, né? E bater a síndrome da estrela do Hulk burro. <risos> ele postou no Twitter dizendo Eu já fui dono da network que controlava John Vlog, Renato Garcia e muito mais. Vocês não imaginam de qual empresa sou sócio hoje em dia. Todo mundo gosta de investir nela, ha. <risos> e muito obrigado a todos os youtubers por divulgar meu nome, eu gosto. Entenderam direito a última frase? Muito obrigado a todos os youtubers por divulgar meu nome, eu gosto. Pois é né O arrombadinho não se importa com as denúncias Não se importa com as vítimas Não se importa com absolutamente nada além dele mesmo E claro ele se importa muito com a tal divulgação Seja ela positiva ou negativa Por mais que algumas pessoas falam que não existe divulgação negativa ou positiva Eu ainda assim acredito que existe Porque, mano, se estão falando do Hulk BR de uma forma negativa Quem conhece o Hulk BR vai entender que o cara não é boa pinta, não é boa pessoa Mas enfim, eu tô, eu tô me atrapalhando aqui E depois disso, me fez pensar que desde sempre ele pensa assim Porque no passado eu fiz um vídeo falando sobre as merdas dele E sabe o que ele me respondeu nos comentários? <risos> É, meus amigos, a print vai estar tá meio cagada porque não tenho mais ela, porque ele apagou, mas ele também comentou, obrigado pela divulgação. E depois ele mudou pra uma carinha feliz e depois apagou. Ai, ai. Desde aquela época o Hulk já era um arrombado. Mas ainda assim, por que não acreditar no cara depois de um papo e um pedido de desculpas? <risos> Ai, tomei no cu. Me arrependo profundamente em ter dado uma chance, em ter acreditado. O ponto é, depois de ele postar tudo isso no Twitter, dizendo que não se importava com nada e agradecendo pela divulgação, ele passou a até mesmo xingar pessoas nos comentários. O próprio Utopia retweetou dizendo. Oficial, HulkBR sócio do YouTube, kkkk Gosta que falem de ti, mas vai falar que vai processar, né? Dando uma dizia no Twitter falando bosta. Pior pessoas são aquelas que não admitem os seus erros e não melhoram. Ai, Utopia, eu não aguento mais concordar com você porque tudo que ele disse eu queria e por que não o Hulk BR não responder, né? Porque ele respondeu Tu fala merda por causa de views, cara? Se liga, quem foi atrás de mim pra fazer aquela porra de live foi tu Se coloca na porra do seu lugar Eu tô tranquilo com os meus milhões na conta, seu merda Ui, ui, tá tranquilo com os milhões na conta Mas tá no Twitter dizendo que vai processar e respondendo todo mundo que fala dele, né? <risos> Seria esse os milhões mais brochas da história? Porque sério, mano. Imagina, ter milhões na conta e ficar se importando com o que as pessoas falam na internet e aplicando golpe nas pessoas, mano. Que, que dinheirinho merda, hein? Porque sério, se fosse eu, nem na internet eu tava. Enfim, a real é que o Hulk BR não se importa. E ele vai sempre achar um jeito de ganhar dinheiro sendo a pessoa mais lixo da internet. E na moral, do que adianta ser rico e ser tão burro ao ponto das pessoas sempre descobrirem as merdas que ele faz? O Hulk é o pior tipo de pessoa do mundo. Chega até mesmo a ser vergonhoso o tanto de coisas horríveis que ele fez e que aparentemente ele não se arrependeu de absolutamente nada. Sério, se eu fosse ele, enfiava todos esses milhões que ele tem lá naquele lugar que tem duas letras e depois disso sumia da internet e de qualquer lugar que as pessoas poderiam achar ele. Porque, é sério, o processinho logo vem. E aí, meus amigos, ele tá fudido.